E aí, pessoal, beleza? Fábio aqui, canal do lado de cá. Uh, eu vim correr aqui na, na ilha e eu nem ia fazer vídeo hoje. Hoje é 4 de julho, eu ia meio que tirar o dia pra ficar de boa, mas daí eu recebi um comentário em um dos meus vídeos do, no YouTube falando que americano é tudo tudo rude, que americano é tudo idiota, que americano é isso, americano é aquilo. E eu, muito educadamente, respondi que nem sempre, que nem todos são assim, que existem algumas exceções. Quer dizer, ah, na verdade, a regra é que a maioria dos americanos que eu conheço são gente boa e as exceções são os estúpidos que as pessoas conhecem, né? E a pessoa respondeu, porque eles adoram ah, entrar em conflito na internet, né? Então a pessoa respondeu pra mim, é, então prova, eu vou parar aqui. Pra eu conseguir colocar minhas ideias em dia. Deixa eu secar meu olho aqui que tá, o suor tá matando. Daí a pessoa falou assim, então prova que americano é diferente, porque todo mundo que eu conheço fala que americano é rude, que americano é egocêntrico, isso e aquilo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder dar pra vocês alguns exemplos dos americanos que eu me relaciono aqui, desde quando eu cheguei. E eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões baseado na história que eu vou contar aqui Então eu vou começar com, uh, com, essa, uh, com um amigo meu Eu conheci ele aqui, eu acho que eu tava aqui fazia uns três anos Eu mal falava inglês direito, o nome dele é Shane, Shane Paulson E foi uma época que eu tava morando sozinho E era a época de dia de ação de graças, Thanksgiving E eu não tinha lugar nenhum para ir e americanos eles são meio reservados assim que alguns feriados eles só celebram com a família mesmo eles não não deixam eles não convidam outras pessoas mas isso é cultura e o shane assim sem eu pedir ele ofereceu para que eu passasse o thanksgiving com, com a família dele e, e eu fiquei muito eu fiquei muito surpreso na verdade mas eu fui eles me trataram muito bem Uh, ele me pegou em casa, que na época eu não tinha carro, ele, me, ele foi e me buscou em casa, eram uns 40 minutos, uh, me levou para casa dele, uh, eu fiquei, passei com a família dele, sentei na mesa de jantar com a família dele, olha, um imigrante, que mal fala inglês, uh, sentado jantando com a, com a família dele, uh, a mãe dele, muita gente boa, uh, depois que ela descobriu que eu gostava de algumas das sobremesas que, que, que, eu, que eu comi lá no Thanksgiving, que eu tinha gostado muito, ela fez mais para me mandá-la, um pão delicioso, na verdade. Ela fez mais para me mandá-la, me mandava direto. Então, esse é um dos exemplos de um dos americanos que eu conheci aqui. Um, o outro... Ah, parou aqui. O outro, é eu vou eu vou falar do Phil, Philip. Philip, um, ele... ele ficou tão meu amigo que ele virou, ele acabou sendo... Não virou, né? Acabou sendo, eu convidei ele para ser o padrinho da minha filha. Eu conheci ele na academia, onde eu fazia ninjutsu e jiu-jitsu. Ele era o instrutor da academia e eu, o e eu, aluno. E a gente ficou muito amigo. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Quando tinha acampamento, que tinha que, que ir ou não tinha carro para ir, ele me pegava, me levava. E teve uma época que eu alugava uma, uma casa aqui. Tá muito calor aqui, garoto. Desculpa, hein. Eu alugava uma casa aqui, um apartamento. De um hispano, de uma pessoa... Eu acho que ele era da Bolívia, da Colômbia, sei lá. E... Um dia eu cheguei em casa, o cara, sem me avisar nada, ele resolveu que ele ia reformar o um apartamento, porque eu tava morando. O dono do apartamento resolveu que ia uh, reformar o um apartamento. Eu cheguei e todas as paredes estavam... Tavam... Ele tinha tirado, tinha removido todas as paredes. E a parede aqui, ela é, ela é oca, né, e tem uma insulação de, de lã de vidro por dentro. E tinha lã de vidro em toda a minha mobília e tudo mais. E, e eu falei com o Phil, né, eu, eu, eu fui na academia, ele viu que eu tava chateado, ele perguntou o que tava acontecendo, eu falei pra ele. Na hora, ele me pegou, colocou no carro dele, a gente foi na, na onde eu morava, pegou as roupas que estavam limpas, que não tinha lã de vidro, não tinha nada, colocou no carro dele e ele me levou pra casa dele, eu fiquei um mês dormindo na casa dele. Uh, até que ele me ajudou com todos os, os parâmetros legais para eu, eu poder arrumar um outro apartamento para eu me mudar. Porque já não era mais saudável ficar lá. Não por causa da lã de vidro, mas porque uh, o, sabe, o dono do apartamento estava fazendo essas coisas uh, e não era a primeira vez que ele fazia. E quando o Phil descobriu, ele... Ele me ajudou, me incentivou e me ajudou, até monetariamente, para arrumar um outro lugar, um lugar melhor. E essa não foi a primeira vez, várias vezes isso aconteceu. Que ele sempre estava ali para me ajudar. Um, e para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou dar o um exemplo da Mardi. Mardi, ela era. Ela é. Secretária executiva de uma das maiores empresas de televisão daqui, daqui dos Estados Unidos ela, era, ela é a esposa de uma pessoa que eu trabalhava Eu trabalhava para o George e a Marge, é a esposa dele E quando meu pai faleceu, ele estava doente no hospital na verdade E eu recebi a notícia Recebi a notícia, deixa eu pegar o sol aqui de frente para não ficar muita sombra na minha cara Eu recebi a notícia de última hora que meu pai estava doente, ele estava no hospital E eu precisava ir para o Brasil o mais rápido possível e... e eu não tinha dinheiro. Eu não tava mais trabalhando pro George. Eu tinha saído parado de trabalhar pro George, fazia já um ano, acho. E eu não tinha dinheiro pra.. Mas eu sempre conversava com o George. E eu tinha falado para ele que eu ia, que eu fazia uns negócios de computador para ele, que eu ia na sexta-feira para ajudar ele a fazer um trabalho de computador. E ele.. E daí eu tive que ligar para ele. Quando eu descobri que ia passar. Que o meu, que meu pai tava doente, eu.. Eu liguei pro George para avisar para ele que eu não ia dar para ir na sexta-feira. Eu liguei e falei, George, não vai dar para eu ir na sexta-feira porque meu pai tá doente, tá no hospital, tem que ir pro Brasil. Eu não sei como que eu vou pro Brasil, eu não tenho dinheiro para ir pro Brasil agora. E eu não tenho dinheiro guardado naquela época. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas você mora nos Estados Unidos, não tem dinheiro guardado. Cara, minha vida não, sei, não foi sempre um mar de rosas. Eu passei muitas dificuldades aqui. Dificuldade de ter que de ter que, sabe, economizar a calça a balsa tá saindo para ir para a uh, atravessando aqui esse, esse rio aqui, esse oceano aqui, sei lá, essa, aqui chama pond, né? O che, chega na onde tem Harvard, tem Yale, as universidades, e a balsa leva daqui para lá. Demora uns 20 minutos. Mas voltando, então, eu sabe, teve eu passei dificuldades aqui que eu não tinha dinheiro para comprar comida. Eu, eu tinha que economizar para comprar comida, sabe? Na época eu tive que eu tinha que antes de sair de casa, eu tinha que avisar minha filha que para ela não pedir nada porque eu não tinha dinheiro para comprar. Sabe? Então eu passei dificuldades aqui. Hoje eu não passo, graças a Deus, mas eu passei muita dificuldade aqui. E eu falei pro George, eu não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Eu vou eu vou ver se eu consigo comprar o eu vou ver se consigo pegar um cartão de crédito. E ele desligou. Dali 10 minutos ele me ligou. Ele me ligou e falou assim: "Olha, eu falei com a minha esposa, a Marge, e Espera aí. E, e ela ofereceu para comprar o, a passagem para o Brasil no cartão de crédito dela e você paga como puder. Cara, quando? No, no, eu, eu não sei se existe no Brasil, na, na época acho que a passagem, porque era de última hora, ficou quase, tudo ficou quase 3 mil dólares, ficou dois e pouco, acho. E quando que no Brasil uma pessoa chega do nada e fala assim para você, olha, tá aqui meu cartão de crédito, usa 3 mil dólares e me paga quando puder. Quando? Daí, quando, daí vem uma pessoa, um brasileiro, no meu, no meu canal, vir e falar assim pra mim Americano é rude, americano é egocêntrico, americano não se preocupa com os outros, americano é frio E eu falo que, que isso não é verdade porque as experiências que eu tive uh, foram diferentes A pessoa pede pra que eu prove, sabe? A minha própria vida é a prova que eu só tive experiências boas com americanos aqui então, sabe, quando eu defendo americano, quando eu falo que, que americano é gente boa, que eles não são o que as pessoas para, uh, falam por aí, eu falo por experiência própria. Agora, por que que às vezes as pessoas, as pessoas têm experiências ruins com americanos? Porque elas chegam aqui e elas não se preocupam em aprender o idioma, elas não se preocupam em fazer amizade, elas não se preocupam em falar bom dia, obrigado, como, como vai você? Elas não se preocupam em ajudar as pessoas elas não se preocupam em nada. O que elas querem fazer? Elas querem chegar aqui, um supor, o brasileiro ou imigrante quer chegar aqui, quer enfiar a cultura deles goela abaixo, quer ensinar o um americano a comer arroz e feijão, quer ensinar o um americano a gostar de samba e funk. E quando o americano repudia, porque não é a cultura dele, a pessoa fala que o americano é ruim. Sabe, quantas vezes eu vou no mercado, eu sei que eu sou brasileiro, mas eu não, sou, eu não falo espanhol, eh, quantas vezes eu vou no mercado... Eu não sou, né? Minha língua mãe não é espanhol, e as pessoas me atendem em espanhol, sabe? E, e eu acho isso uma ofensa, não a mim, mas aos Estados Unidos, sabe? Você tá nos Estados Unidos, fala inglês, tenta pelo menos uh, assimilar a cultura americana, sabe? E acontece muito aqui isso, uh, onde a gente sabe aqui que, por exemplo, não pode beber na praia, não pode usar música alta na praia, não pode fazer algumas coisas na praia, e daí chega... Você vai pra praia, sempre tem aquele grupinho, geralmente de imigrantes, que não respeitam a lei, a lei da praia, e coloca música alta, e, e leva bebida alcoólica na praia, que joga futebol na praia, sabe? Muitas coisas assim. Então, quando o americano acaba, acaba sendo grosso, não é porque a pessoa é imigrante, é porque a pessoa está tentando enfiar a cultura dele igual abaixo da onde ele está ele tá vivendo no país que ele está tá usufruindo. Então é isso, galera. Eu só queria fazer esse vídeo rapidinho. Demorou 10 minutos aqui. Espero que vocês tenham gostado da vista aqui. Ó, vou dar um giro para vocês. Falando, olha, era uma luz melhor aqui, mas tudo bem. Uh, eu falando para vocês o porquê que a minha experiência, porque eu não acho que americano é rude, que americano é ruim, e porque eu tive uma experiência boa com eles. Até o próximo vídeo. Tchau.